Eu sei que muitas pessoas já passaram por tanta coisa horrível Que perderam a sensibilidade Não conseguem mais ter a empatia de sentir a dor do próximo Mas alguém tem que fazer uma pergunta aqui Como pode alguém que era humorista Hoje é terrorista Em que situação? O que aconteceu? Como que isso evoluiu? Nós todos temos que nos fazer essa pergunta e a verdade é que acabou as esperanças. Não há para quem reclamar. Não há para quem lá pedir clemência. Simplesmente é isso. Serão presos, tachados de terroristas e permanecerão na cadeia por tempo indeterminado. Nós, infelizmente, não conseguimos avisá-los. Já ano passado dizíamos que isso ia acontecer porque talvez a gente entendesse o nível de maldade da esquerda. É muito difícil conceber esse nível. Mas é a realidade agora. Bismarck, do canal Hipócritas. Oswaldo e foram presos no Paraguai. Sim, não foi no território brasileiro. Parece que agora temos jurisdição em outros países. Recentemente, o Dilma esteve no Paraguai por uma casa. Teve a palestra onde um menino aparece pedindo picanha. E não vai receber tão cedo assim, meu querido. E aí, vamos às informações para tentar entender realmente quais são as fontes, o realmente aconteceu, tá? Como vocês devem saber, hoje teve mais uma onda de prisões. Estou aqui com o site da UOL, onde diz... Após pichadora de perder o mané, ladrão da bola de Neymar é preso pela PF. Certo? E mais assuntos aqui, como... Havia uma máfia no PIX, máfia do PIX, nos acampamentos bolsonaristas Dizer chefe da PM do DF Máfia do PIX, certo? O que, que faz a máfia do PIX? Ah, pede contribuição, pede ajuda Esses acampamentos pressionando o congresso Foi a pior coisa que a direita fez em toda a nossa história nós tentamos avisar, mas não funcionou de nada. O que, que adianta? Não, saem da frente dos quartéis. Vamos ao Senado. E vocês devem lembrar na época, tá? O Bismarck, junto com outros do canal Hipócritas, falaram que eram todos pacíficos, que ninguém ia quebrar nada e usavam o um megafone para controlar a população. Falando, não, a gente está aqui de forma pacífica, temos uma carta, um pedido, somos da paz. E nada disso adiantou. São terroristas que nunca tiveram um único canivete encontrado com eles. São terroristas que atacaram num dia onde não havia ninguém no Congresso. E né, não são só essas pessoas que foram presas. Começou a circular pelo Twitter que Bismarck, Oswaldo e tacos estavam presos. Certo? E aí, claro, fui atrás das informações. Eu perguntei aqui, fonte, a Jandícia Santos respondeu o seguinte, Salomão Vieira, que estava com eles no Paraguai, informou em live, essa live já foi apagada, não tive acesso a ela, não fiquei sabendo o que aconteceu, mas aí, indo no perfil do canal Hipócritas, o que traz muita mais credibilidade para essa questão, certo? Está escrito bem aqui, Perfil canal Hipócritas 2.0, porque aparentemente 1.0 já foi apagado. Últimas notícias sobre Bismarck Fugaça. Até onde sabemos, Bismarck Fugaça acaba de ser preso no Paraguai, junto com outras pessoas. Aguardamos mais informações sobre o caso. Aqui eu vou puxar para vocês só um momento. Estou aqui com o perfil do Bismarck no Instagram e ele não fez atualização nenhuma sobre isso certo aqui em certo momento ele mostra a vista da onde ele tá eu não sei se a PF usou essas informações para localizar mas aqui há 17 horas atrás ele tava postando a vista de onde ele estava aparentemente é um lugar bem alto que não seria muito difícil de encontrar no Paraguai certo mostra um pouco aqui do terraço dele o prédio ao lado acho que esse vídeo só seria o suficiente para localizá-lo no Paraguai, certo? Que simplesmente ele apareceu dando notícias do para... de como ele estava, certo? E simplesmente agora é mais um dos presos pelos atos do dia 8. Veja, ele não deu atualização nenhuma. Havia uma postagem de 3 horas atrás. E só isso. São as únicas informações que tem no Instagram dele. Agora o que, que aconteceu? Como que isso pode ter acontecido? Como um cara que era comediante, que fazia sketches de humor, passou a ser taxado como um terrorista. O que que ele fez? O que que ele agiu para que isso acontecesse? Hoje, a direita não tem mais o que fazer. Simplesmente venceram a eleição de forma democrática e, democraticamente, qualquer pessoa que desafie se foi realmente democrático, parte passa a ser antidemocrático e agora um terrorista tem que ser completamente perseguido e preso. Quanto tempo ele irá passar na cadeia? Como ele está sendo tratado nesse momento? Mais de 200 pessoas continuavam presas, outras mais 30 e tantas foram presas e agora temos essa informação de que eles foram presos no Paraguai. Nós, como direita, temos que dar um passo para trás nesse momento para tentar entender o que, que a gente faz daqui para frente. Todo mundo calado, todo mundo censurado ou desmonetizado, nosso próprio canal, certo? Seja pelo STF, com o inquérito das fake news, ou seja pelos processos do Dória e de tantos outros que querem apenas a nossa destruição. Como que a gente continua daqui para frente? Se sair para as ruas é simplesmente um motivo para ser preso. Como que iremos protestar? A esquerda sabia que com a volta do Dilma no poder, o povo iria para as ruas. Haveria manifestação, só que ele pode fazer o que quiser. E agora o povo tem medo de sair às ruas. Simplesmente não vamos fazer absolutamente nada. Todo mundo em suas casas, na esperança de que apenas continuemos vivos daqui para frente. Não temos um partido, não temos um presidente do nosso lado. Se lá em 2020 já era difícil Bolsonaro gritando Acabou, porra, acabou, acabou O que acabou, velho? Acabou talvez a direita Que nem começou ainda Não entendemos naquele momento O quão difícil as coisas iriam ficar Não entendemos que não haveria volta A direita precisa ser completamente calada Para que a esquerda permaneça no poder Simplesmente sem ninguém contestar é isso que nós estamos vendo eles são completamente intocáveis qualquer pessoa que dirija qualquer coisa à esquerda será preso e não tem que reclamar aguenta os impostos altos e você não poderá reclamar aguenta ah, tudo subindo combustível subindo alimento subindo e com a promessa de que a picanha vai baixar em algum momento como se alguém se importasse com picanha como se alguém tivesse preocupado nós perdemos a nossa liberdade a nossa liberdade de sermos cidadãos, nossa liberdade de pedir por qualquer coisa. Não é possível fazer protestos. Quem é que vai puxar uma tag de protesto hoje? Ah, vamos nesse domingo sair às ruas para protestar. Aí eles inventam alguma coisa, algum caos acontecendo, mais terroristas, e todo mundo que puxou a tag vai ser preso. Culpa por associação. Bismarck estava lá no Congresso, Oswaldo Staco estava lá no Congresso, eles invadiram, eles entraram, filmaram, tem alguma prova disso? Não, eles são aqueles que estavam fomentando essa manifestação, talvez por, ilu por serem iludidos, talvez porque pensavam que ia acontecer alguma coisa, o tempo todo nós víamos a informação, né, vindo do Bolsonaro TV, tic tac, alguma coisa vai acontecer, o Bolsonaro limpando o lixo, brincaram com nossas esperanças. Aqui eu nunca vou mudar o que eu acredito Eu vou continuar defendendo a minha liberdade Vou continuar defendendo a sua liberdade e a de todos nós Só que ela acabou, cara Não tem mais para onde ir Só que não acabou agora Acabou lá em 2020 Quando nós fomos perseguidos O que, que a direita fez? Ao invés de lutarmos Ao invés de simplesmente lutarmos da forma pacífica tá? Ninguém tá falando de briga aqui Mas ao invés de sermos defendidos pela direita simplesmente jogaram nós para o escanteio falamos, falaram que nós cavamos falta que nós merecíamos aquilo que a que se faz aqui se paga e tudo mais e acabou e ninguém se importou enquanto passou os anos as pessoas achavam que não ia chegar até eles é por isso que talvez eu já tivesse desesperado pedindo para eles voltarem para as casas deles que as coisas só iriam piorar porque eu já passei por essa experiência não vai ter ajuda de militares, não vai ter ajuda de presidente, não vai ter ajuda de ninguém. É porque se foda, quem manda, o Brasil, quem manda no Brasil é Alexandre de Moraes, e ele escolhe quem vai e quem fica na prisão. E é simples assim. Não tem mais por onde ir. Mas esse tem que ser um episódio em nossas vidas que vamos levar para o resto dela. E vamos entender que se a gente não se unir, se a gente não formar um partido, e a única forma disso mudar é através de um partido. Eu repeti e bati nessa tecla todo esse tempo, porque talvez eu tenha sido um dos primeiros prejudicados. Porque talvez eu tenha visto a importância do que é ter um Senado, do que é ter uns políticos, uns congressistas. A gente tem dez, dez, um punhado de deputados, uns 10 deputados ali que não são do Centrão e é só isso que a gente pode produzir e é só isso que toda a direita e todos esses milhões de pessoas pode fazer nós temos que ressurgir das cinzas. é a única oportunidade que nós temos para isso, e aqui eu não tô para oferecer nenhuma solução mágica eu não tenho condições de fazer isso sozinho não tenho nada do meu lado, a não ser vocês tias e tios do zap que nos acompanham eu queria continuar agradecendo a vocês por toda a ajuda que vocês nos dão certo? independente se as pessoas perderam a sensibilidade ficaram loucas, não entendem mais os problemas que estão acontecendo, nós continuamos aqui. Onde nosso único objetivo é um Estado justo, sem impostos, e a gente vai lutar democraticamente quanto precisar para isso. Nem que daqui mil, dez mil anos vejam nossos vídeos se não forem completamente apagados da história e saibam que haviam pessoas que lutavam pela liberdade nos momentos mais obscuros da humanidade. Mas saibam que não, nenhum mal prevalece para sempre. Quantos ditadores não subiram no poder e acharam que tinham tudo em suas mãos E aí depois perderam tudo Então hoje a gente tem essa oportunidade De nos levantar, de nos unirmos É hora de talvez tirar da gaveta aquele projeto do Aliança Brasil Porque não esperem do PL, do PP, do União Seja lá qual partido for, uma união de direita Certo? Quero saber a opinião de vocês Muito obrigado pelo seu apoio Toda a força para todos aqueles que estão presos um dia veremos justiça, seja nessa terra ou na próxima. E até lá. Tchau, tchau.